99 polpa voltou para alguns, uhul! para outros. Pois é, 99 polpa voltou, mas de um jeito um tanto quanto diferente. Eu vou explicar neste vídeo como que é essa nova opção que tem na 99 chamada Opções de Corrida, que é praticamente o um 99 polpa disfarçado, mas vamos dizer que é uma forma da 99 buscar motoristas para fazer aquelas corridas que a maioria dos motoristas não querem fazer. Então eu vou te explicar tudo exatamente porque tem uns detalhes muito importantes que você deve saber antes de aceitar as corridas. Então já senta o dedo no botão de like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada de novo. E vem comigo! Bom, então vamos aqui para o nosso aplicativo da 99, que eu quero te mostrar aonde que tá essa opção que você deve ter notado aí de cara, que é essa aqui, ó, opções de corridas. Essa nova opção aqui, ela é praticamente o 99 Poupa disfarçado. Ela só funciona se você estiver conectado no aplicativo. Quer ver? Ó, se eu apertar aqui, ó, ele pede para você estar conectado. Então vamos conectar aqui para você ver a interface. Vamos clicar agora aqui, pode ver, ó, não tem nenhuma corrida agora neste momento só vai tocar realmente as normal do aplicativo vamos clicar aqui para você ver pode ver que não tem nada ó. vou atualizar nada elas são praticamente as corridas que os motoristas não estão aceitando por achar que não vale a pena ou por verificar nos endereços de embarque e desembarque que são áreas de risco então os motoristas Recusam aquelas corridas e a 99 para não deixar o passageiro esperando, coloca lá nessa oferta de corrida. Aí o motorista vê se ele aceita ou não. Ele pode, sei lá, aparecer a 5 km, 10 km, a distância que ele tiver, mas vai estar tá ali naquele quadro. Vai estar tá ali naquele quadro para você aceitar, se você quiser, sei lá, se deslocar para aquela região, aceitar aquele valor, mas o valor da corrida é exatamente do 99 pop, não muda absolutamente nada, é só realmente uma forma da 99 encontrar motoristas para aceitar aquelas corridas que fica toda hora bipando, sabe? Quando você tá no dia normal ali, aí fica tocando aquela corridinha que você fala, não, essa corrida não vale a pena, não, não vou pegar essa corrida, aí você recusa, aí recusa de novo, recusa uma terceira vez e depois para de aparecer, ou seja, não vai impactar nos seus ganhos diários, porque as corridas que são boas elas vão aparecer para você normalmente mas as que não são vai estar tá naquela opção de corridas você vai ver que raramente vai ter algumas corridas porque hoje em dia tem muito motorista na plataforma da 99 então acaba que fica muito difícil de aparecer vai aparecer mais realmente aquelas que por exemplo aqui de São Paulo toca uma corrida lá por cidade Tiradentes toca uma corrida para Diadema Brasilândia as comunidades que geralmente os motoristas não costumam aceitar por achar área de risco ou aquelas corridas que você roda 10 km para ganhar 11 reais vai ser exatamente isso que vai acontecer nessa opções de corrida aí você vê se você aceita ou não eu particularmente só se realmente eu olhar lá e ver se dá para fazer a corrida ou que eu conheça a região então antes de aceitar as corridas verifique o endereço apesar que eu acho que vai ser muito rápido eu vou tentar mostrar de novo aqui para ver se aparece alguma corrida opa apareceu aqui olha só veja distância para mim chegar ao passageiro é de 3,6 quilômetros 12 minutos para mim chegar lá. Ele está indo da rua Painá, José Bonifácio, para uma escola. Provavelmente essa corrida aqui é aquelas corridas bate-volta que os motoristas costumam não querer fazer, porque a pessoa leva a cria lá para a escola e volta. Aí você tem que esperar uns 5 minutos lá, 10 minutos para a pessoa voltar. Então essa daqui é aquelas corridas que os motoristas não gostam. Vamos recusar aqui, ó. Quer ver que ela já provavelmente assumiu porque algum passar fome já pegou. Olha lá algum motorista já pegou então para você ficar mais ciente do que está acontecendo são aquelas corridas problemáticas da 99 comparada com área de risco com vários fatores que os motoristas estão recusando motorista recusou três vezes seguida outros motoristas também recusaram vai aparecer ali na opções de corrida e eu espero que você tenha entendido